Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini e bem-vindos a mais um episódio de The Little Nightmare 2. Uh, nós estamos aqui onde estávamos anteriormente, na parte aqui do gordo, ou cozinheiro. Não sei se será que o gajo é cozinheiro. Se calhar é. Uh, nós ficamos aqui deste lado. Ok, cozinheiro? Não sei se é, porque ele está no meio da morgue. Ainda não percebemos exatamente o que é que ele anda à procura. Ele anda. Ui, uh, Ele parece andar à procura de peças. Oh, yeah, o gajo agora está a cortar cabeças, uh, parece-me que ele anda à procura de peças. para quê? Não faço a mínima ideia. Temos que esperar para ver. Quer dizer, espero não ter um encontro com uh, canões, meu. E é mesmo feio e okay, Vamos embora. Tenho cuidado aqui para ele não nos ver. para aqui, estamos bem aqui? Estamos. A subir. Ui, ela vai ficar aqui deste lado. Já vem buscar, hein? Né? Olá! Olá! Uh, deve ter que subir, não é? Se está a dormir ou se tem como aquele ali. Uh, Tenho ali uma cena para tocar ou para puxar para baixo. Ah, deve ter que cair e... Boomba! Vamos aqui. Ok. Experimentar. Nice. the oh, fuck? Foi por muito pouco, meu Deus. Ui, ui, peraí, aí, temos que ir ali. Ia, ia, ia, ia, ia, ia. Antes que ele venha, antes que ele venha. X, rápido. Bora, bora! Até ser... o que eu é O que será aquele gajo que estava lá deitado na... na marquesa? Pelo ir lá salvar. É importante para ele, não é? Sobe, sobe, sobe, sobe. Bora, agarra nisso, agarra nisso. Ui, je. Ui, je. Toca a fugir, toca a fugir ele venha. Uh. Ok. Vou por aqui. Vai para abrir a porta. Para, para ali para baixo, para ali para baixo. Anda cá, anda cá, anda cá. Ui! Então tínhamos fugido desta vez, filho da mãe. pá é que ele me viu? Será que temos que fugir? Vamos embora! Esta merda não abre! Porco! Bomba! Na cabeça do menino que chega é crescidinho! Caraças, pá. Então, Mas ele corre tipo coxo, pá! Vem, bora! E passa, tranquilo! Olha lá, a miúda corre muito mais do que tu, pá! Ui! Ui! Ai! Corre, corre! O gajo está nervoso! O gajo está nervoso! Não, não, não, não, não! não. Uh! Falhou, falhou, falhou, falhou, falhou! Siga, siga, siga, siga! Oh, o que é que eu quero, meu? Larga-me! Oh, e agora? E agora? Ok. Ah! Acendem, isso! Espera, espera, espera. Tu ir, tu ir, tu ir! Ah, rápido meu! Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, não fecha, fecha, ai, liga? Pera, pera. Ih! Corre estúpido! Adeus, amor, adeus. Hehehe. <risos> aproveitar o quentinho. Toma, oh gordalhão! Ajuda-me aqui, vá. Larga lá isso. Também, hein? Damos um. Outra, lá aquela do pescoço comprido, a professora, não sei ao certo se uh, damos cabo dela. Acho que não, né? Não me lembro. Ok. Logo sair. Vamos embora. Olha, agora é para cima. Yeah. Já. se ao contrário, é para ganhar balanço. Lux. Vamos lá ver. aqui que ainda temos mais monstros para encontrar? Novamente temos, não é? da monstros. Ok, vamos embora. Olha! Coca-Cola! Uma latinha, pode ser importante. Outra vez foi, puxamos a lata. Ou então, então, depois precisávamos da lata para acertar é, num botão, é. mas aqui se calhar não é preciso, larga a lata pronto é preciso, não é preciso, damos de lata sempre, então, mora, mora, mora, isso, vamos tentar empurrar o lado, está tonto, pé para baixo, é, chuva outra vez, meu. E A cidade abandonada Eu não percebi o que é que se faz aqui. Bem, vamos tentar sair desta chuva. Aparentemente o objetivo é passar pela cidade toda, não né? Fugir daqui para fora. Ui! Estou a tirar corpos. Era não era? Oi, estou a ver, vamos apanhar aqui daqueles lixados também a ver. Olha uma pessoa. Dá para subir não? Não dá para subir mais. Primeira pessoa que a gente vê. <risos> Meu? Vamos continuar Era este? É assim? Olha, preciso subir para aí também tá Obrigado Ok, para este lado Mas o gajo o quê? Foi sempre para correr? Vou com que cornas na televisão? Aqui não, não. Ora amiga, então ah! Okay. Bem. Ah! O que ele está a fazer? A brincar ao esconde-esconde? Ok... Aqui já temos pessoas, mas pessoas malucas... Cuidado aqui, amiguinha. Será que agora aqui é um hospício? Vou ter tipo um hospital. Tínhamos a, a escola. Tínhamos a escola, tínhamos o um hospital. talvez o hospício, né é? Opa, fechei-te aí a incrível. Ui! Easy. Uh! E agora? Para ali? Estes elevadores meio manhosos. Uh... Está fechada. E agora? Como é que é? Ah, pois é. Pois é, bebê. Mas eu vi ali uma entrada. Vamos descer. Uh! Ah! Estou falhando. Ok. O que? Tem que ir lá acima. Encontrar a chave, abrir. Uh, talvez, né? Ah, ela já está a subir! Ok. Amiguinha, vou procurar a chave, também tá bem? Eu já vem. Te preocupes. Uh, Tem que ir ali para cima, será? Ok. Ah! Uh. para cima, alguma coisa? Não peço nada. Tem as gavetas. Ahá! Muito esperto, pá. Easy. Ok, Vou abrir aí a chave. Estava na fechadura. Ok, agora ajuda-me aqui. Não sei para que é que isto serve, mas... vai ser preciso. Largo ao cadeado, pá! Ok. Um. Aí agora podemos uh, ir para cima? Não. Não, assim vamos para baixo. acho eu. Vamos, vamos tentar. Espera aí. Não! quero ir para baixo. Espera aí, o que é que aquilo abriu? Ah, fuck? Ah. É, haverá aqui alguma coisa que já gente não está a descobrir. Olha, não me podes dizer onde é que é às vezes sabes essas coisas. Okay, vamos aí puxar outra vez, vá. Ah, esperta, pá Easy. Temos uma caixa, já precisamos para saltar não. Tranquilo. Vamos no telhado agora. Oh. Ele é lua ou é mesmo uma luz lá no topo do, do edifício? É o único topo direito. O único edifício direito. Portanto, é os caberõezinhos. Fazem as neiras aqui. Tipo assim. Olha mais um amiguinho daqueles. Um... Ok, não de nada. Ui, era só para vir aqui buscar isto? Oh, e agora? Ah, oh, espera aí, espera aí. Posso arrastar isto, não? Posso. Posso? Posso. Posso sim, senhora! Abrir a porta para a minha amiga. Geral para eu sair, se calhar não é para aqui. Tenho que vir. Ah! Hello! Queres vir, não? Não sei para onde é que é para ir. Talvez avise. Será uh... que cá para baixo? Não, achei que a gente aqui desfalece, não é? Vai ir ali dentro outra vez. Alguma coisa que eu esteja... ...a falhar. Não, ela não está a vir cá para dentro. Portanto, não deve ser aqui para dentro. Amigo, é para onde, meu? Diz. Ah, espera. A gente pode vir isto? Ah, Mas não sabes nada, tu. Ok, ok. É sobe. Oi, oi, oi. Ia fazendo neves. Uh, vamos subir aqui, já. Daí. oi, me Opa! Ora, eu vou puxar isto, tu sobes exatamente aí. E... Carro, aí, boa! Eu vou-te lá do outro lado. e e estás pesada, pá! Ok, e agora? Dou aqueles saltos maravilhosos, não é? Boa! Boa, boa, logo a primeira! Era um expert nisto. Ok, vamos subir. Uh, aqui vou precisar de ajuda isso. Ora! Nice! Oi! Sope, salve, salve, salve! Aqui! Precisamos de ajuda outra vez? Não, temos que subir mais. Temos de subir aqui, não? Já. Yeah. Ora amiguinho! Ok... Aqui consigo sozinho, pá! Estou crescido! Ok, estamos outra vez no seco mais ou menos, né? Está tudo seco na mesma. Tudo molhado na mesma. <coughs> <coughs> oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Espera, espera, espera! Corra. RÁPIDO! Ok. Temos chaves. Acherem uh, que não. Que temos que correr. Temos que correr. Temos que correr. Ui. Ui, ui, ui, Oi OOOOOI! Descolesci. Ou oh, não. Não, não. Ah, oh, não. Ok, ok. Tudo bem. Oh, ficamos a lanterna. A nossa amiga! Agarra do pau, agarra aí do pau. Temos que ajudar a sair. Agarra do pau. Agarra do pau. Não. Espera, espera. Vou te ajudar. Puxa, puxa. Vá. Ah, está a sair. Nice. Estás bem? Ah? Bora, bora. Acho que aquilo nos vai cair em cima. Bora. Estas pernas estão boas, consegues andar? Hã? Ah? Não falas, pá. Ok, estás a levantar é porque consegues. Vamos embora. Oh, ficamos sem lanterna. Não queria. vai ficar escuro, olha, estamos desgraçados. lá, essas pernas estão boas para nos elevarmos aqui um bocadinho? Não? Parece que sim. Vamos embora. Ok, temos uma porta ali ao fundo e temos outra aqui. já uh, é um cara de um, de um gajo. É maluco. Fica mais para aqui. Não há é nada. Temos lançar o peão. Mas, se calhar não. Ok, vamos à outra porta. Né? Não dá, vamos a outra. Olha a outra televisão daquelas. Era já, estou lá a chegar. Estou lá a chegar. Dor de cabeça, dor de cabeça. Ora. ai dois. A última vez foi tipo 3 vezes, né? Será que agora vai ser 4? Não, três na mesma. Já temos o olho ali. Espero que a gente lá chegue, nunca mais lá chegamos. Bora, correr. Low motion, claro. Adinho, olha-me aquelas, aquelas perninhas, aqueles tornozelos. A ser umas pernas de galinha. Ui, vamos chegar à porta? Oh! Chegamos à porta! O que é este? Ah, este, este era aquele que estava lá desenhado na parede. Será que é o terceiro gajo que vamos apanhar? O monstro? Olha, olha, olha, pois? Tu vê que sim? mãos, mãos é mau sinal. Mãos é mau sinal. Oh! Está a sair da televisão, meu! What the fuck? Bora, bora, bora, bora! Acho que estava para esconder lá no, no quarto, não era? Oi, ai. ai, ai, ai! Deu? Deu? What? Oh não! Não! Oh não! Ele vai levar a nossa amiga! Oh caras, a gente não podia ajudá-la. Olha ela fica... Ah? Ela ficou com aquelas imagens. Aquelas elas temos apanhado. Sempre que apanhamos uma imagem destas, vamos ter acesso à televisão. Será que agora temos que apanhar outra imagem e neste caso da nossa amiga para podermos Ir à televisão salvá-la? Olhar, né? hum. hey. um... não é? Interessante. Sherlock comes. É pá, mas eu não podia ir ajudá-la. Como é que desce? Acho que não dava, mas eu não, eu não podia ir ajudá-la, senão íamos o, os dois, os porcos. Então posso ir aí? Ah, pois posso. Já não preciso de imagem, só tenho que ir lá. A salvar. What the fuck? Iiii, canojo! O ah, que era aquilo, meu? O ah, tinha um... Estranho... Um olho dentro da... Uma televisão, meu. Tirou o olho da porta? Mas depois estava envolvido... Parecia das... pedaço de carne o que é que era aquilo, meu. Ok. Ah... Uh... uma televisão. Será que é vir para a televisão? Deve ser, não né? Então, a televisão partiu, portanto vamos para outra. Agora que temos o poder. Ah, ah. isso. Então espera aí. Ah, ah uh... não, não, não, fazemos ao contrário. Empurramos isto lá para cima. Cuidado para não partir a antena, senão depois não funciona. E depois entramos novamente, espero que aquela porta abra. Entramos novamente. Ah! Era sempre empurrar. Entraramos novamente na televisão e assim já saímos lá em cima. Espetáculo espetáculo! Okay. Ui, não caia! Agora devemos ter uma que nos leva até a nossa amiga. pode ficar assim, né? Temos que a salvar. Ok, aquelas tábuas manhosas, sempre partidas ali ao meio, ou rachadas. Partidas não estão, estão rachadas. Ok, ganchozinho. Uh. Balança, balança. Ok, sempre para andar. E do... Uh! Do... do motor do ar-condicionado. Deve estar desligado. Ok, Temos de ir para baixo? Não? Temos. Ah, mas esta está desligada. E agora? é isto? Ah, easy. Ok, temos o, o mestre da estática. Ah. Uh. Ok, consegui desligar aquela. Uh, não sei se era suposto, mas. Uh! Talvez fosse. Vamos fazer confusão aquele barulho chato. Bora. Ok, okay. para baixo. É que é Para abrir a, a porta não? Oi, porra mais? Não dá mais? Para puxar, dá não? Arraio. Ah, espera aí, depois será para subir, mas... Estou cá para baixo, o que é que é aqui? Não daqueles segredos malucos? Uh, não, íamos parar aqui outra vez. Um chapéu de polícia. Aqui não tem nada. Ah, isto é para apanhar? Ah, canais. Podemos pôr o chapéu? O chapéu de polícia. Hehehe. Ahá. Ok. Agora que apanho a televisão. Lá por cima e tal. Salto, coisa e tal. andar. Eu já tem ali aquela... Então... ...a espécie de plataforma para poder passar isso tudo aos pulos. Vamos embora. Oh oh oh, e caindo. Íamos caindo. Ah. A sério? <risos> Consegui! Um, olha, olha, olha, olha, olha, agora estou a fazer asneira. estou a jogar outra vez Crash Banny Code. Oh, espetáculo! Ora, senhor polícia! Heeeeee! Música aqui. Eu posso passar? Ah! Sabia que ela me via ali, estava ali no escuro. Era essas. Ok. Oi! Oi! Oi! Quieta! Ok, agora tem que ir. A visão está ligada. Será que ela me chateia? Se eu. Oi! Oh, no, no, no, no. Fuck! Eu sabia que estava esperto disso já, a sua mula que não consegui desligar Ok, ela foi para outra Ela não conseguiu ir lá para fora, não Pois não, não Vai, bitch <risos> <risos> Tem as caras todas defeituosas Parece cheia da... Cheio da vainha Ok... Sobe aí... Olha o outro! Olha o outro... Como é que eu vou fazer isto? É ligar aquela... Hahahaha! <risos> <risos> Otário! Efeito! Quem te manda não ter olhos? Ui, ui, ui, ui, garra-te, garra-te, garra-te, garra menina. Iamos desta para melhor também. Vir do outro, estúpido. Ok, é, uma cama saltitante. Vamos embora. Mais encontramos a nossa amiga, pá. Olá. O que é que estão a fazer? Ah, é, é bem, é bem! É, é aquela porcaria, meu! Aquela cena está para toda a gente maluca. Olha lá, os gajos já tiraram-se todos do, dos prédios. E para baixo, não? Deve ser. Ok. Para onde? Para o lado? É ver, né? Ok. Isto é assim? Ai, ai Espera aí Consigo puxar a televisão? Consigo, senhora Oi, mas assim vai lá para baixo Ah, ok Se calhar consigo forma que vá logo direto para a janela Não é? E aí, o que é que isto faz? Huh. Electrifico o chão. Okay. Ah, pois está cheio de água. O uh... que é barulho Oi. Tem um gás ali. Oi, pois tem, pois tem, pois tem, já anda cá, anda. Anda que a gente vai brincar. Adeus. <risos> Otária. Ok. Não te levanta? Ah, está fechada, com barras muito grandes. Está hm. variada ali é um poço. Ou se fosse que deveria ser. Foi! E agora? Ah, ok. Bem! Aí, rica nojo! Na lixeira! Ora. Ah, mas espera, não conseguimos. Ou oh, conseguimos? Não, pera, não, não. Espera, a televisão dá para acender para já. Não? É, dá. Ah, não conseguimos já. Temos que buscar ali aquela caixa. Ok, olha lá nada. Olhe uma coisa. Espera aí. O que será aqui? Espero que? Espero quando eu ligar isto não venha para um maluco a correr. Ok, esse. Ok, foi. É assim? Tá bem. E agora. Ah! Eu não preciso ligar a televisão, será? Que barulho que isto faz. Ok, vamos ir bem. Ali tem uma televisão. Ahá, agora é que usamos a televisão para ir para aquele lado. Ali já do lado esquerdo qualquer coisa, mas eu quero ver se há aqui... Do lado esquerdo não, do lado direito. Eu ver se há aqui alguma coisa. Há uma porta invisível. Tá bem, tá bem pensado. <risos> ok, então temos que ir para ali. Outra vez, para a porcaria, pá. What? E outra vez cá para baixo? Toma! Sim! Temos que fazer isto. Agora sim, faz isso da televisão. Ok, Ora rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. E agora, levanta-te, levanta-te. Oh, bosta, pá. Lá em cima, para já não há nada, né? Pois, ali em cima já não há nada. Mas eu posso fazer isso outra vez, né? Talvez é mais fácil... aí yeah, é mais fácil do que ao contrário, né? Não, não, não, não, não. Bora, bora, bora, bora. Isso, me esgato. E assim, já posso ir aqui para o segundo piso. dá um, um coelhinho de, de corda. Mexe! Não? tá bem. A minha bonequinha. É daí que eu preciso de tirar essa caixa daí. Não quero a boneca. Vai a boneca. É caixa. Isso. As portas estão todas fechadas. Ui, ui, ui. Oh! Fuck! Não vi, não vi. Olha que é estúpido. Ai minha nossa... Ok. E? Uh. Ok. Pá, eu preciso de ir buscar o banco, né? Deixa eu vier aqui... Será que consigo saltar para não, não consigo faltar ali para. <risos> por pouco, moço! Muito pouco! É isso, continuar a ver a estática, continuar a ver que tem muitas cores bonitas, muitas. Ah. Oi! Jesus, tantos! A ver, não para ali ver, mesmo. Ok! Temos o chão eletrificado, pois temos. Este está tudo eletrificado. Será que ali com o carrinho eu consigo fazer alguma coisa? Deixa Aqui dá para puxar isto? Não? Ah, tem ali uma, uma televisão Espera, então deve haver outra para aí Vou tentar empurrar o carrinho lá para baixo ok Corre porra, vamos embora Ok uh. Uh, Garra! Boa! E agora? Ah, aqui já não tem nada, não? Não tem água Não há aqui televisão nenhuma, meu Ô oh, Alguma televisão? Conseguimos puxar Cadeira para ali, para podermos. Ah, pera, uma bola. Precisamos da bola ou não? Não, não precisamos. O que é que estás a fazer, meu? Espera, mas conseguir ali para cima, porquê? O que que haverá ali em cima? Uh! Ok. Ah, ok. Desligamos aqui qualquer coisa. Ufa, uh! a eletricidade toda? Não. Foi, Boa. mas agora? Ah, mas agora eu ponho o carrinho. Outra, não, o carrinho tem que ficar aqui ao meio, né? Ou oh, não? Vou ver se eu levar o carrinho aqui para aqui. Meio caminho. literalmente. para ali. Ok, agora tenho que ligar aquilo outra vez. Até luz na televisão. Yeah! Ah, aí, boa. Eletricidade. Pronto, eu agora subo aqui. E vamos embora. E agora podemos passar aqui, né? Ah! ah. Boa! Onde é que vamos? Ui, aqui em cima! Janela! É! Ui! Espera-me que alguns desse aqui por um bocado vão-me atacar! Ora, eu tenho que ir ali para dentro, mas para eu ir ali para dentro... Para eu ir ali para dentro... Eu tenho que fazer com que vocês me larguem a televisão. Ah, vocês, espera aí, eu posso fazer é... Ligo essa... Desculpa, mas tenho que desligar. Ou fujo. Vocês vão correr e vão ficar aí embaiçados nessa, não é? É! Isso mesmo. Isso, continuem a olhar para essa, vá. Esse, esse programa é mais educativo. Vejam, vejam, faz o bem. Oi, oi, oi. Ok. <risos> Adeus. Ui. Partiu a televisão. Oi, oi, oi. Eu acho que eles estão nervosos. Eu acho que eles estão nervosos. Destruímos a televisão. Há muitas televisões aí, é? Muitas, muitas. Isso. Oh, há televisões para todas, meu! Sério? Tanta televisão. ficaram mesmo chateadas. Uh, uh, uh. Por pouco. Estavam mesmo chateados, os meninos. É, que não há é nada. Luz. Ó, oh, nunca mais encontramos a nossa amiga, pá. Oi, tá ali um machado. Oh, olha a nossa amiga. Puxa, puxa. Yes! O oh, filho de uma égua. Da mãe, pá. Oi, apanha machado, apanha machado Sério? Parga o machado Pois Pois Olha, mas isto é um normal Quer dizer, o um normal só seja, né? Tem aquele corpo gigante Mas a cara parecia ser normal Raio, do que raio? O que o gajo quer, meu? Puxa, era-me era -me que ele está em cima, né? Claro. Fecha, fecha, fecha, fecha, fecha. Bora, vai-te embora. Puxa! Aquela porta, seu se caraças, meu. Ele agora quer o quê? Quero nos apanhar também? Oi, já antes, já antes de eu acabar isto. Já fomos. Ou não? Oh, não vale teleportes! volta vale teleportes! Oi, oi, oi, oi, oi Fui, fui, fui Vamos saltar, hein? Boa, boa, boa, boa Conseguiste, conseguiste Bora, bora, bora O agora vai andar sempre atrás da gente, é? Largue-me, meu Oh, mas temos que salvar a nossa amiga uh. Ui Ok, ok. Bora, bora. Ele ainda não nos viu. Ainda não nos viu. Oh, batuteiro, meu. Sempre aos teleportes. Eu ia ver se eu também pudesse fazer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. vai-se teleportar outra vez, né? Batuteiro, tu. Anda com mais pessoas. Não sei se tu és, mas anda com mais pessoas. Oi, oi, estás oi. a correr, estás boa. Não, não, não, não, não, não, não, não, ah. não, me não, não, uh. Boa! Oh, mó estúpido! <risos> Bye, -bye. Agora era para o boi parasse E não descarrilasse uh! Pancada, meu! Estamos bem, não? Parece é que sim Ok, bora, bora! Estamos bem, vamos embora Uma pancada forte da a cabeça? Pois, imagino Até mim me doeu Oh pá, estamos feridos oh, Olha a nossa amiga! Oi, então... Ok, estamos a segui-la. Estamos feridos, está ali a rasca da, da barriga. Será que ela está a nos indicar o caminho, é? Vai salvar. Opa, oh, para ir para a luz. Não sei se é boa ideia. O outro gajo que manda a luz, mas... Sim, está bem, estou a seguir, já, já estou a ver as escadas. acho que se calhar vamos chegar à estação de televisão. Deve ser aquela cena... edifício alto, que tinha a luz lá em cima. Se calhar mais uma estação de televisão. Porque as televisões aqui estão todas maradas. É para a rua, não é? Mas no esgoto ou quê? Já. ainda não estamos na estação. A estação é ali. Uh, mas temos que ir, é? Eh? Onde estás? Onde está a nossa amiga? Ok, que eles vi. Ui! Um saco. Ah, não é nada um saco! Olha, existimos. Será que ele nos quer fazer mal, ou não? que claro, o gajo não nos quer fazer mal. Oh, bolas. É para mais, nós estamos magoados, e não conseguimos fugir. Vale a pena, né? Ui, espera! O que se passa? What? Ah, se eu meter a mão consigo sincronizar-me com o gajo? Ah, que fixe! Ah, estúpido! Ah, põe lá as mãos. Isso. Bora. A força é minha! Então os prédios abanam. Bana tudo. É continuar por mão, continuar por mão. Não podemos deixar com o gajo checo. Isso, isso, isso, isso, isso. Mais força, mais força. Oi. Oi então. Ah, temos que sincronizar na mesma. Ah, ok. Já percebi. É como o gajo fizer. Toma! Ou seja, temos que copiar a forma dele. Outra vez, outra vez. Ok. Esquerda. Direita. Esquerda. Na frente. Pumba! Três vezes, três vezes. Quantas vezes é que é preciso fazer isto? bolsa tu não cais de vez, meu... Ui, pera, agora não está a dar para fazer nada. Já conseguimos. a cabo do gás. Não está a dar para fazer nada. Nem para fechar, nem para mexer. O gás está -te a desfazer. Olha lá. Olha é que fixe. Acho que demos cabo do gás. E agora, a nossa amiga? Oi, pera, ainda consigo sincronizar? -me? What? É sempre diferente. Agora é o que? Se eu controlo isto? Aparentemente, né? Olha, tudo fica ficar direitinho. Olha a porta. Será que é finalmente a porta do olho? Que a gente nunca consegue abrir. Ok. Virou sozinho é um bocado estranho, mas... Vamos lá ver o que é que se passa. Pode ser que encontremos lá a nossa amiga. E agora fecha sozinho que estamos tramados. Olha a porta do olho. É esta, né? E agora já não... Hã? É do olho, ai ai ai, é isso mesmo. Ah, mas ali era onde o gajo estava preso, não é? Chegámos lá uma vez e ele estava lá... Ou estava lá... Ninguém? Está cá ninguém? Estão... brinquedos a voar? A agarrar no carro? Uf. What? Não tem gravidade? Mas eu estou com gravidade. Os objetos é que não têm? Oi, oi, oi, então, então! What the fuck? Ok, presta. Tudo bem. Deixa que me indiques o caminho e não maldraves que faças que eu morra. Ok. É sempre ali o símbolo do, do olho oi outra vez. What? Espera, tem alguma coisa a ver com o... o Parar da música, né é? Ok, aqui está certo. Também está certo. Ok, falhamos. Então, espera. Uh, entramos... Aqui. Depois... Esta né? Depois esta outra vez? Será? Boa! É sempre que dá aquela estática a é postar está errado. Ok, vamos lá. Primeira. Vamos logo. A primeira é logo, não é logo aquela. Então vamos ver se é esta. Ok, é. Pois olhamos ok vamos outra vez cá atrás depois temos esta não o que temos que entrar na mesma onde que pode oh não deu erro help em objetos ah ok já pediste dito ok então temos, a é esta, ok, depois não é nenhuma destas duas, portanto temos que vir aqui e entrar, vamos experimentar nesta, boa, e agora nesta, nice, easy, ui temos a quase a escala acima, aqui devemos ter mais algum boss? Entramos logo mal? Ora temos aqui uma porta. Olha a caixa da música. Ah! É nossa amiga, mas está gigante. Oh o que é que aconteceu? se transformaram-na num monstro daqueles. então para já não, não é para aqui, né? Digo eu. Sabe daí, meu. abre a porta, graças. Conseguimos abrir a porta agora? É, será que se eu destruir a caixa... Destruir, não é? Ou vamos deixá-la furiosa? Oh meu Deus, vamos ver, vamos ver. Ui, que ela ficou furiosa! Ui, que ela ficou danada! Oh, eu não queria, pá! Eu te queria salvar! Ai. Eu te queria salvar! amigo até o teu amigo sim oi oi oi ah. sabes que eu sou do teu amigo não sabes? Jesus, o oh, que o que é que é transformar oh, meu é que é o cabrão do outro gajo, não é? Da porta, ah, uma vez mais uma vez, ora ui. Ui, o que aconteceu? Ah, pois. <risos> uh, ok, posso tentar é fazer chamá la ali entrar na porta será que por que parar este lado isso isso isso isso isso isso isso isso isso toma Tenho que te salvar de alguma forma meu nem que seja deve ter que destruir aquela porcaria da caixa Ou tu voltas ao normal digo eu não é eu espero que seja isso ah, não vale agora que eu não tenho comando é agora está tudo escuro uh, não temos luz ah temos uma luz que, que nos segue. ui não é para aí está a ficar muito escuro aí ok é para este lado digo eu é o amigo Carrada de machados nas portas machados outra vez nas portas portanto tem que ir para a frente Olha vez o Machado Vambá Pulala uh Eu the fuck meu. O já -me logo um safanão. Eu tenho que destruir essa caixa de música, pá. Será que não percebes? Não, não, não, não, não, te é a terceira vez. Normalmente eles morrem a terceira, né? Eu azul. é? Estou azul? E isso sou eu, não é? Sou. Uh, é? Vamos continuar a ver... Vejamos aqui mais alguma coisa. O recheio de machado. Será que é por aqui outra vez mais bocado? Não. Pio! Tumba! Toma! Easy! o muito fácil! Oi, o que é que se passa agora? Agarra o machado, agarra o machado! Bora, bora, bora, mexidinho, mexidinho! Isso, puxa, puxa, puxa, miúdo! Agora a gente tem que ajudar! Pumba! É, será que ela vai voltar ao normal? É para esperar que sim! Ir, não não. Ah. Ui, ela desapareceu? Estamos aonde já agora? Que é ah, ela está ali, pequenina! E Olá! Conseguimos a la fixe! Ui, temos que ir para a luz, não? Está ali a abrir. Ah, é, melhor, é melhor correr, hein? melhor correr, bora bora oi, não é para aí <risos> isto é dito antes olha o olho oh nere está tudo a destemornar ah. olha o olho está atrás de mim larga-me o olho ah. são dois agora quantos olhos é que este gajo tem ai canoes ah com olhos meu! Bora, bora, bora, estamos aí bem, estamos aí bem. Eu estou um bocadinho atrasado, mas eu já te apanho. Ai outro olho, outro olho. Feche, feche, feche, feche, feche. Amiga! Espera para mim! Ui! Ui! Ui, ui, ui, ui, o Que isto vai... Ui! Ai que isto vai cair tudo! Ai que isto vai cair tudo! Ou oh, não, ou oh, não. Olha vou com os porcos. Vou com os porcos. Ah, boa, boa, boa, boa, boa. Uh! Bora, bora, faz-me subir. Temos de ter televisão, aquela é a cena de. Não. Ou oh, não. Ou oh, não, ou oh, não. What the fuck? Com oh, isso é assim? Deixas-me cair? Igor vai-se embora! Sim. Ainda estou vivo? Ainda estou vivo! Ainda estou, ainda estou, ainda estou, na esperança. E não sei do que, mas ainda há esperança. Ah, também duvido que ela me quisesse mesmo deixar cair, coitada. Não deve ter tido mais forças para fazer. Eu espero eu. Ok, estamos a andar aqui no intestino de alguma coisa. Para não encontrar para ir cocós. Uh, Os olhos a verem-me. Oh, eu sou o rei, hein? Estou na cadeira. Eu sou o rei, eu é que manda aqui. Quer sair daqui agora? tanta olha para mim. Estou desgraçado. Ui, eles estão a fechar? Consegui me teleportar daqui? Madeira para a cadeira? Fazia com a, com a televisão. Oh oh, oh, oh, oh. si. a morri. Olha está triste, não é? Né? Vamos tentar salvar a nossa amiga. Não conseguimos com que ela nos salvasse. Ficamos tristes e sozinhos. Olha que crescemos. Dá é para mexer, não, não dá. A ver ao redor, mas... mas estamos a crescer ali sentados. Oi, adolescente agora ou adulto? Já, agora já estamos adulto. O que é que se passa? Não é? Oi, velhote. Aparentemente. Vamos passar a vida toda ali sentados? Ah, éramos nós. Ah, não acredito. Éramos nós, aquele gigante. estávamos a... Ai, que caraças. que desde o início tínhamos aquele poder de, de absorver lá aquelas estáticas. Ah, esta aí é a tal porta com o um olho. Então nós estávamos? Nós estávamos presos? Estranho que Estávamos a tentar a nossa absolvência Ajudando a rapariga a sobreviver? Aqui? Faz alguma coisa ou não? Não Olha, ficou aqui Ai, que confusão, meu. Então... Éramos um miúdo... Nós estamos presos ali, não é? Éramos um miúdo... Ao início... E o nosso principal objetivo era só libertá-la? Só ajudar aquela miúda a sobreviver? Era isso? Mas porque é que ela nos largou? Porque... Sabia de alguma coisa? Ou simplesmente... Não teve forças para nos puxar para cima? Ai, que confusão... Mas pronto, de qualquer maneira, conseguimos salvar uma criança, o que já foi bom. O jogo está... Tá fixe. Está tá muito à semelhança do... Tanto da primeira... Do primeiro Little Nightmare, como do... Do, do DL. Aquele potes que fizemos com o rapaz. E, e ao oh, início parecíamos muito esse rapaz de, do DLC. Mas pronto, olha, acabou. Espero que tenham gostado. Se gostaram, pessoal, eu vou trazendo sempre aí mais jogos uh, para o canal. Portanto, subscrevam, deem o vosso like, agradeço imenso. E, e é isso. Para vocês, fui!